Boa noite! Quem aí está preparado para uma live do Mexa-se? Fique em casa e treine com a gente. E hoje nós teremos um aulão de defesa pessoal com o professor Ricardo Avelino e com ele temos os professores Antônio Maritã e Márcio Bueno. E também contamos com a participação especial da nossa aluna de educação física, Alívia Maria Almeida. Vamos lá pessoal, é com vocês. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui de novo reunidos para fazer mais uma live do nosso projeto Deixe-se. E o tema dessa live vai ser Lutas, né? Mas nós vamos abordar um tema que trata da defesa pessoal, mas na. A ideia é passar algo que se torne possível fazer em casa, em forma de exercício. Então, não é a ideia de fazer treinamento, onde a pessoa vai conseguir dominar a técnica. Isso tem que ser feito de forma sistemática, numa academia, num lugar apropriado. A ideia aqui é que a gente ter mais uma atividade física para aqueles que quiserem fazer, realizar alguns movimentos, terem condições de fazer em casa e, de repente, até aprender algo de forma funcional. A defesa pessoal para ela realmente ser eficiente e ter uma funcionalidade, é, ela precisa ser desenvolvida como qualquer outra coisa na vida. Né? Isso para desenvolver tem que ser num ambiente adequado, com pessoas é, que já têm uma condição de ensinar direito, que são os professores, os colegas de treinamento. Então a, lá você vai conseguir aprender algo que realmente se torne eficiente. Aqui, é para que nós possamos fazer atividade física, se divertir um pouquinho e, e de repente, até aprender um movimento que possa ser funcional. A maior parte das atividades relacionadas à defesa pessoal, quando feitas com pessoas leigas, por exemplo, uma aula de defesa pessoal, um evento, ela, ela tem seu valor no sentido de socialização, de você fazer um momento ali de descontração, de divertir um pouquinho, Aprender algumas coisinhas novas ali. Tudo isso é bacana, é legal. Não significa que se a pessoa fizer aquela aula, ela vai ter condição de aplicar as coisas que ela aprende na aula. Uma queda, uma, um movimento de chute, soco, enfim, diversas técnicas que podem ser realizadas. Então, é bom que se faça, é gostoso, mas é uma atividade física. Se a pessoa despertar o um interesse a partir de um, um evento desse, uma aula dessa, aí sim ela busca um treinamento apropriado para poder aprender, aí fica legal. O que nós vamos fazer aqui hoje é demonstrar algumas situações que podem ocorrer no dia a dia de uma pessoa, e que alguns movimentos muito simples, de repente, podem fazer com que ela se livre dessa situação. Então, essa é a ideia, mas mais que isso, é que você consiga, de uma maneira descontraída, fazer algum tipo de exercício em casa. Então, estamos todos aqui. Todos nós vamos participar aqui do, do, da nossa atividade. E no final, nós vamos ter uma demonstração prática e real, bem realística mesmo, de tudo isso funcionando com o nosso grande mestre Jedi, professor Antônio Sérgio, o nosso velho. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro movimento que eu vou mostrar, e que nós podemos transformar isso em um exercício, em casa, é como se defender de um soco. Porque é muito básico, muito simples, e é um movimento de agressão que pode acontecer. Nós temos que considerar o seguinte, quem vai dar o soco? É uma pessoa leiga ou é uma pessoa treinada? Tem muita diferença de uma coisa para outra. Quando se trata de uma pessoa leiga, Normalmente, isso não é regra absoluta, é, é, é uma coisa que normalmente acontece. A pessoa faz dessa forma. Uma pessoa lê, se estiver discutindo aqui, querendo te agredir e for te dar um soco, ela precisa de espaço, ela não vai conseguir a partir daqui, aplicar uma técnica com precisão, porque ela não tem um treinamento para isso. Então, ela normalmente, pode ficar assim, Normalmente, a pessoa que vai agredir ela vai abrir o um espaço para poder bater. Normalmente, é isso que acontece. Nesse momento que ela abre o um espaço, ela te deu um indicativo que ela vai fazer. É onde você vai agir. Só que nós temos que considerar que a pessoa que vai se defender também não conhece. Então, eu já mostrei um o o que ele deve fazer. Então, eu vou ser o um agressor no caso aqui. Vou explicar. Então nós estamos de frente, porque de frente a frente, discutindo, e eu vou agredindo. Então, eu vou abrir um espaço o espaço para dar o soco. Ele afastou e fechou. Aqui, o meu soco já não pega mais. Ele já conseguiu ganhar o espaço, já conseguiu se distanciar de mim. Então, fica assim, olha só. Vamos, ver. Vamos discutindo. Vou bater. Pronto, já conseguiu se defender. Outra questão. Quem não tem treinamento, normalmente sempre vai bater com o braço de trás. Dificilmente vai usar o braço para frente, porque ele não sabe fazer isso. Então ele abre os passos e bate. O que, que tem que fazer? Se afastar. Como que fica o exercício? O exercício fica dessa maneira: olha só. Eu dou um passo para trás, no momento que eu der o um passo para trás, ele afasta e fecha. E eu dou o som. Voltou Voltou Voltou Voltou Por exemplo, estou discutindo com ele. Pronto, não tá um pego mais. Estou discutindo com ele. Olha lá, já ficou longe, não eu fiquei lá, não lá. Então, isso é um exercício que vocês podem pegar bastante, tá bom? E aprendem a colocar a mão na frente, que é o que, de fato, vai fazer a defesa, que é essa guarda aqui. Dedos na testa, cotovelo fechado. Então, fica isso aqui, ó Mas, sim, só com o meu rosto devagarinho. Aqui, acertou, tá vendo? Acertou. Soca de novo. Acertou. Soca agora. Não acerta com o Vai acertar meu braço, o antebraço. Então, essa é a defesa. Primeiro exercício foi esse. Pessoal, vamos fazer uma avaliação desse soco para que nós possamos entender uma, uma outra maneira de se defender. Normalmente, um ataque, quando a pessoa não tem muito domínio da técnica, ao ataque do soco, o braço vem aberto, é o chamado mata-cobra. Então a pessoa está pertinho, ela vai precisar de espaço. Quando ela abre o espaço, ela abre o braço aqui e bate abertão. Ou com essa parte da mão, ou ela talvez não saiba, não saiba fazer o giro do quadril, então fica mais ou menos aqui, ó, e ó, bate. Então esse, esse soco entra pela lateral. A defesa agora, que vocês aprenderam a fazer assim, essa mão vai lá atrás da orelha o cotovelo rápido um pouquinho, só isso. Então a mão que estava aqui escorrega para cá, a mão que estava aqui escorrega para cá. Então vai ficar assim, olha só, estamos discutindo, eu abri e já passou. Aqui o soco já não deve pegar mais, essa é a intenção. Mas se pegar, nós vamos transformar isso num exercício, então estamos discutindo, abri, bateu não pega mais, ó. E às vezes o cotovelo dele, baixo do um pouquinho assim, ele sobe aqui. Ainda vai pegar no meu braço. Se você pegar, vai escorregar aqui. Então, você coloca a mão aqui na nuca, no lado da orelha, fechando o seu rosto. Então, esse é o movimento que dá para fazer em casa e dá para aprender. E mais que isso, a intenção é transformar no exercício. Como é que fica o exercício? Aqui, bateu, voltou de frente. Aqui, bateu. Voltou de frente. Aqui, bateu, voltou de frente. Esse é o exercício. Quantas vezes? Bastante. Faça uns 50 vezes ou mais. Enquanto tiver motivação para fazer, faça e vai melhorando. <coughs> Lembre que nós estamos fazendo aqui um, uma simulação né, muito caricata, óbvio, de uma defesa pessoal, de um movimento de quem não sabe. Porque quem vai fazer um cruzado, primeiro que não vai para trás. Um cara que sabe que vai fazer um cruzado ele parte daqui. E é o quadril que, que manda em tudo. Então, ele dá a posição, ele parte cruzando. Aí, o braço, o não como certo. A mão na posição certa, o cotovelo alto. Aí, tem técnica. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos treinando o um movimento de fugir do golpe de uma pessoa que não sabe bater com técnica e com eficiência. Então, para fechar, vamos fazer um pouquinho? Então, vamos lá. Estamos discutindo. Eu abri para bater e fugiu, e defendeu. Eu abri para bater fugiu, e fugiu, defendeu. Eu abri para bater e defendeu. É isso. Esse seria o número 2. Pessoal, nós invertemos os lados aqui só para vocês verem a defesa acontecendo ali. Marcelo Marcinho fazendo a defesa. Então, discutimos. Eu abri o espaço bati aberto. Hum, essa é a defesa. Tá bom? Abrir, batir. E se pegar o cotovelo, até machuca o braço de quem está batendo, né? O que o Mercinho pode fazer também é não levantar muito. Porque às vezes a mão pode entrar por baixo, né? Mesmo o cara errando aqui, às vezes entra é por baixo. Então, tem que proteger aqui. E aí, se a mão vier por cima, ele solta só um pouquinho. Vai pegar aqui o meu antebraço. Entendeu, Mercinho? Então, discutindo, discutindo. Vou bater. Pum! Pega mais. Então, nós invertemos aqui para... Eu não sei se vocês conseguem ver a mão entrando aqui no, no rosto, tá bom? Isso eu estou fazendo de um lado só. A gente, se quiser aprender a fazer o movimento, podemos fazer dos dois lados. Bom, na sequência, nós né, vamos fazer o um movimento com as pernas agora. Então, vamos simular um agarrão. Ele me agarrou aqui no ombro, no pescoço, alguma coisa. Quando ele me agarra, sempre defende o rosto, sempre defende o rosto. Agora nós invertemos, eu, as primeiras duas técnicas, o Marcinho fez a defesa. Agora eu vou fazer a defesa do agarrão, ele está me prendindo, eu vou me distanciar dele. Então eu defendo aqui o rosto sempre fazendo esse movimento, sempre fazendo esse movimento. E o chute, gente, é um chute reto, curto e no joelho, é, um, é um, tipo um bicudão lá do, do futebol. Não se preocupem com técnica elaborada. Chute, chute da cintura para cima, com giratório. Tem que ser pessoas treinadas, pessoas que dominam o movimento. A pessoa quando não treinamento e vai já não vai conseguir nem girar o pé da maneira que precisa, não vai conseguir fazer o giro certo, não vai conseguir derrotar a perna. Então pessoas que não têm esse domínio vai fazer do jeito que eu estou mostrando. É só um movimento para desvencilhar, para se defender. Então ele me agarrou, protejo e o chute vai para o joelho. Empurrando. Eu fiz uma aqui, mas uh, muito forte no joelho. Uh, muito forte no joelho. Tá bom? Quando você chuta o joelho, a pessoa pode se machucar e vai te soltar e você escapa da situação. Então esse é o segundo, é o terceiro movimento de defesa. Então ele me agarrou, defende, chuta o joelho, chuta o joelho, chuta o joelho, chuta o joelho, ré. Chuta o joelho em linha ré. Como que nós podemos transformar isso em exercício para eu melhorar a eficiência do movimento? Mas sim, empira é de frente para um pouquinho mais longe. quando eu pé esse pé atrás. Então, essa é a posição para fazer o um exercício, fecho, eu vou chutar o joelho dele, sempre dou uma pisadinha aqui, ó. dou uma pisadinha, chuto, dou uma pisadinha, chuto, dou uma pisadinha, chuto, chuto. Essa pisada é só um exercício para quem não domina a técnica, quem tem o domínio usa o quadril, ele não precisa desse pisão, ele vai fazer só o movimento do quadril e a perna te acompanha. Pá. É mais rápido. Quem não tem esse domínio, não sabe usar bem o quadril ainda, exercita um pequeno pisão aqui que o golpe sai mais... com mais eficiência, mais rápido, mais forte. Uh uh, uh! uh! E esse é o exercício. Tá bom? Bom, vamos fazer mais um movimento que nós podemos transformar em exercício também. É uma defesa de um agarrão. Ele, ele me agarrou aqui né, que é um movimento que é uma situação que às vezes acontece, né? Na pessoa, gata. o que, que eu posso fazer aqui? Só coloco a mão em cima, utilizo o meu antebraço, o meu antebraço no rosto dele. Lembrando que o movimento tem que ser sempre um movimento surpresa, ele tem que ser um movimento rápido. Aqui nós vamos fazer devagarinho para todo mundo conseguir observar. Então eu coloquei a mão aqui, eu dou um passo para frente. Levo o meu antebraço lá no rosto dele, de preferência no queijo. Tudo que eu fizer, acostume a colocar a mão no rosto. Então, se essa mão está aqui, a outra vem no rosto, para você sempre se defender, defender, sempre o seu rosto. Então, isso, pisa lá no meio da perna dele e joga o antebraço. Tá? Então, é tudo rápido. Ah. Porque ele vai te soltar. Se pegar, ele vai te soltar. Então ele me agarrou aqui, balançando, balançando, balançando, Levou lá no rosto. Dá um pisão e joga no antebraço. Não essa parte, a parte interna do braço. Não ó. Como que isso se tornaria exercício? Pisa, bate e volta. Então, ele segurou, mão, essa mão aí no rosto, volta, volta, volta, volta, volta. Simples, é, prático e eficiente. aí ah, eu consigo fazer isso? Se você praticar um pouquinho, você consegue fazer. Nossa, tem um elemento surpresa, né? não é porque viu uma vez que a gente vai conseguir, tem que praticar. E você transforma isso num um exercício que pode ser feito em casa. Então, nós podemos, esse exercício, acrescentar mais um movimento. Ele pegou, apoiei a mão, bati lá. Na minha volta, eu empurro a outra mão no rosto dele. Pode ser um soco, pode ser um empurrão, que aí ele solta, e você pode. Como uma defesa para desvencilhar de, uma, de um agressor, então ele pegou. Se ele não soltar o primeiro, você joga a segunda. Então, peguei aqui, bati, Na volta, empurra e vai embora. Vamos fazer um intervalo para vocês recuperarem o fôlego, né? E nesse intervalo eu vou dar um recadinho. Como eu disse no início da nossa live, algumas ações tiveram que ser migradas para a internet. E uma das atividades é o Cara e Coroa. Então, assim, ao longo de todo o ano, nós fizemos vários desafios, várias provas com os nossos alunos, né? tanto da equipe Cara quanto da equipe Coroa. E tem novidade, em novembro, nós teremos a grande final do Cara e Coroa. Então, fica todo mundo preparado, porque logo nós teremos uma live especial para apresentar um show que os nossos alunos têm dado durante todas essas provas, toda essa interação que a gente fez aqui do campus com eles de casa. Enquanto isso, vamos lá aprender mais algumas técnicas de defesa pessoal. Pessoal, vou mostrar um outro movimento, é, vou explicar alguns detalhes desse movimento. Se a pessoa te agarra no peito né, com as duas mãos, ou com uma mão só, ou no ombro, né, Segurando o ombro. O que que nós podemos fazer? Às vezes eu não tenho técnica, eu não sou. O contexto aqui é justamente para lei O que que eu posso fazer para me desvencilhar daqui também, além do que nós já estamos fazendo? Ele me agarrou aqui. Se ele me agarrou, porque eu não estou me batendo. Então, opa, opa, opa! Né, estou dando a entender aí, que eu não estou com medo. As duas mãos vão atrás da cabeça dele. Uma mão sobre a outra. Então, ele me agarrou, eu acho que ele me agarrou aqui, as duas mãos vêm atrás da cabeça, e eu vou dar uma cabeçada no meio do rosto dele. Dependendo do comprimento do braço, da altura do sujeito, às vezes ele está mais longe. Minha cabeça não vai dar. Então eu trago a cabeça dele para mim. Lembra? Elemento surpresa. Então eu tô aqui, ele me agarrou, eu tô com medo. Coloquei a mão lá e vou dar um trampo na cabeça dele. Eu puxei a cabeça dele, só que no meio do caminho vai estar a minha. Então, vai ficar isso aqui. Pode ficar parado. A minha cabeça tem que entrar no meio do rosto dele. Pum. A minha cabeça no rosto. Então, estou aqui, peguei, bati. lá. Na verdade, eu puxo. Pum. Puxo e bato, qual o cuidado? Tem que tomar cuidado, de eu não puxar a cabeça dele e bater no meu rosto, minha cara na cabeça dele, que aí eu bato e já cai de costas. Se eu quero me desvencilhar, bum, a minha cabeça entra no rosto dele. Então, esse é o movimento. Como que a gente pode fazer isso e não um exercício? Põe a mão, pego, puxo a testa dele no meu peito, a cara dele no meu peito. Pode deixar uma em cima e voltar, tá bom? Só um tranquilo, então, pegou e voltou, ele vai receber o tranco, o puxão aqui, puxou e voltou, tá bom? E o exercício fica assim, e volta, pegou lá e volta. Você simplesmente desce e põe a cabeça na frente, puxa na sua cabeça. Esse é o exercício. Então, pegou lá. Bum! Você vai conseguir sair. Tá bom? O cara levou uma pancada dessa, se ele não cair, ele vai soltar. Você corre e vai embora. Gente, a sequência desse movimento, nós vamos fazer uma variação. E ali ele vai ajudar pra, só para caracterizar uma coisa. Às vezes, uma pessoa agarra no um cabelo. Por exemplo, se eu agarrar no um cabelo dela, olha só. Fica muito difícil dela sair daqui. Porque às vezes um homem pega e segura no cabelo, como é que a mulher vai sair? O um cara é mais forte, fica difícil para ela. Então ela vem com a mão lá na nuca, a outra mão ela sempre protege um pouquinho o rosto, a cabeça dela vai entrar no meio do meu rosto. Então essa mão dá um tranquinho, dá só tranquilo um tranquinho, Deu um tranquinho, de novo. Deu um tranquinho, e a hora que ela deu o tranquinho a cabeça vem. Bum. Eu vou soltar, ela corre, tá bom? É uma, uma, uma, um movimento simples que pode ter uma eficiência no, no caso de defesa para ela se desvencilhar do, da pegada aqui do cabelo. Pessoal, vou mostrar uma situação aqui para vocês entenderem a diferença do que, do que eu estou passando para vocês, nós estamos passando para vocês hoje. A ideia é fazer um exercício, ter condições de fazer um exercício simples em casa e aprender algo funcional para a defesa pessoal. Essa é a ideia do trabalho. Entender as diferenças do que pode funcionar para uma pessoa leiga e o que não pode. Vou mostrar, aqui vai caracterizar bem a diferença. Por exemplo, uma pessoa agarrar por trás. Tem inúmero, inúmeros movimentos que eu posso fazer para me distanciar, muitos. Então, vocês vão perceber a diferença. Uma liga está aqui. Vamos supor que um cara forte agarre uma moça por trás, como é que ela vai fazer, percebe? Se o segurar por trás. Segurou aqui, ó. Tem, Nossa, tem dezenas de coisas que eu posso fazer aqui para sair daqui ou para dominar ele para derrubar. Uma coisa simples, por uma questão de técnica, eu vou segurar a mão dele e vou derrubá-lo. Pode ficar tranquilo, assim. Para eu fazer isso, é relativamente tranquilo. Por quê? Porque eu tenho a condição técnica para isso. Mas se ele segurar a língua desse jeito, como é que ela vai fazer um movimento desse? Não dá. Então, coisas simples que, de repente, podem ajudar. Pegou. Se o um cara que é desplicente e não sabe bem o que está fazendo e só confia na força dele, olha o que ele deixou aqui na sua frente, uma moça, por exemplo. Coloco um dedo, pego o dedo pronto, pronto. Eu não estou forçando, mas se eu tivesse dado um tranco aqui, eu já tinha quebrado o dedo dele. No caso de uma menina, pegou aqui no dedo dele, torce e sai correndo gritando, por ajuda. Então é uma coisa simples que funciona. Agora eu posso ensinar aqui um monte de, de técnicas, jogando, pegando a perna, quebrando o joelho, dando cotovelado na, na costela, no, no, no, no rosto, tudo é legal e pode funcionar, mas eu preciso dominar até. Se a linha por exemplo, for tentar fazer ela, não vai ter força, não vai ter técnico para derrubar um cara mais pesado e forte que segurar, mas ela pode, de repente, olhar e ver um dedo dando um sopa ali e torcer o dedo do cara. O sujeito pode ser grandão e forte, mas depois que torcer ele ele vai sentir dor. Ele solta e ela né? é mexe. Uma, é uma coisa simples, que é real, que funciona. Então, olha só, se eu segurar lá, ó. Segurei, deixei o dedo no soma, ele pega de um jeito, ele vai dar um torcinho. Ai, meu torcinho meu, ele pega um, um dois dedos só no máximo. Me torce, mas desse jeito sempre que você vai fazer meu dedo. Mas, tá sim. vendo? Não que é difícil. Tem que segurar, segurar mesmo, olha só. Eu se peguei aqui, bruf. Tá, <risos> tá bom, gente? Ligue de novo. Segura meu dedo com força, deixa eu ver. Mas não assim. você Do jeito que você conseguir, olha Aí, aí, aí já deu doeu. Doeu, aí pode soltar. Não, pode soltar. aí é né? Do jeito que ela fez, já doeu. Já ia me obrigar a soltar para tirar o dedo dali. Mas, você está vendo que até uma informação simples, às vezes, não é tão fácil de fazer, né? Então, essas coisinhas dele, tem que treinar. Você. Se a pessoa me segurar ali, não vou o teu, teu dedo, não. Teu dedo. Olha só, eu preciso pegar no dedo dela de uma forma que eu consiga dobrar o dedo. Olha, ou assim, ou assim. Então você tem que achar uma posição que você consiga dobrar o dedo. O Sobrou, pega e dobra. Aí consegue sair. São movimentos simples. Pessoal, nós vamos fazer mais uma posição, só que agora uma posição no chão. É, tentando contextualizar uma situação onde uma moça é pega, caiu no chão e o sujeito subiu em cima dela. Para agredir, enfim fazer um mal para ela. Então, como é que ela pode, de repente, conseguir fazer um movimento que ajude ela a sair dali? De uma forma simples. Tudo que nós estamos falando aqui não está no contexto da luta sistemática, ou seja, aqueles atletas de luta que treinam todo dia, que são competidores. Isso é outro, outro mundo. Aqui o nosso contexto é diferente. É para situações que podem é, vir a acontecer por ele, tá bom? E lembrando sempre, a melhor defesa pessoal que existe é o uso sensato e o bom uso da inteligência. Então vamos lá, uma situação que pode acontecer. A moça, no caso aqui, eu estou né, representando a moça, e o sujeito derrubou e normalmente o cara vai segurando o pescoço para fazer alguma coisa desse tipo. Ele já, já, já complica, porque imagina qual pessoa, o tamanho de uma mulher, é, por questões físicas, né, que esteja numa posição dessa, vai ter a calma suficiente para pensar em cada posição. Você já começa a ver que a coisa pode não funcionar por aí. Isso aqui você precisa de sistematizar, o momento, automatizar. Mas vamos lá. Se eu fizer em casa, eu vou aprender. Ele segurou o meu pescoço aqui. O que eu tenho que fazer primeira coisa? Segurar o braço dele para defender um pouquinho meu pescoço e não deixar o braço dele ir para o chão. Isso não pode. Então, se eu segurar aqui, ele já não abre o braço alto. E eu defino meu pescoço um pouquinho. A outra coisa, eu pego meu pé e coloco aqui, o mais alto que eu puder. Então, eu prendi o pé dele. Essas duas coisas podem me tirar dessa situação. A outra coisa, eu tô uma barrigada. Olha o que vai acontecer com ele. Tá segurando meu pescoço, eu segurei o braço, eu segurei o braço, travei o pé, então de novo, me pegou, pescoço, Seguro o braço, defende meu pescoço, põe meu pé, pronto, toma o teu ele já saiu em cima de mim, levanta e corta. ele vai descer, e vai cair, com certeza. Se tiver, a, a, se tiver a, a, a capacidade de fazer o raciocínio, de segurar, travar o pé e dar a barrigada, a chance de conseguir sair dessa posição contra uma pessoa leiga é muito grande. De novo. Pegou, segurou o Mas eu consegui raciocinar, a mão vem e segurou no braço, as duas, de preferência. O pé vem e entrava aqui, pronto, é só dar uma aqui. Não importa se ele é pesado, barrigada, eu consigo, olha só. Levanta, levanta e corta. tá certo? Pessoal, a mesma técnica que, eu, que nós fizemos aqui, eu e o Marcinho, só que agora, uma representante feminina. Vamos ver se ela consegue me tirar de cima. Ih, pode lidar. Eu agredi a Lívia derrubei e vou segurar ela. Montando aqui em cima dela. Deixa eu indo um pouquinho para assim. Aí eu vou segurar no pescoço dela. Né? Segurei no pescoço. Olha só, eu tô sem base nenhuma. Ela travou o meu braço aqui. O pé dela vai travar o meu pé. Agora ela vai dar uma barrigada. tá, vai Caiu, usa tua mão para e isso corre, e conseguiu fugir, tá bom? Pessoal, para finalizar a nossa live, nós vamos fazer agora é, uma demonstração real de uma agressão e uma defesa. Só que eu vou tentar agredir o Tony de forma real. O Tony, para quem não sabe, ele é um mestre, né, com muitos anos de experiência, um mestre Jedi, da arte ninja, tem uma graduação aí que é quase impossível chegar na graduação, que é a graduação rosa, então eu vou fazer uma agressão real e ele vai tentar se defender, tentar, vamos ver se ele consegue. Aí. Aulão de Defesa Pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Agradeço aos envolvidos para que esse projeto pudesse acontecer. O pessoal do Celca é sensacional. Valeu, gente! E, ó, aproveitando que a gente está aqui no nosso canal do YouTube, aproveite, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, curta e vamos fazer o nosso canal bombar, tá? E logo mais nós teremos outras atividades aqui com vocês. Tchau, gente. Até mais.